A la la la que saudade que nós temos de você Feijão subiu de preço, o café subiu também Carne seca anda por cima, não se passa pra ninguém Tudo sobe, sobe, sobe, todo dia no cartaz Só o pobre do cruzeiro cada dia desce mais ai, ai, ai Boa